Olá, sejam todas e todas muito bem-vindos e bem-vindas para este curso de formação em relação ao kit pedagógico no país da Palmeira Babassu. Eu sou Heloise Benoit, trabalho para o Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento, o IRD, na área de extensão dos projetos de pesquisa. Então, antes de falar da formação, que vai ser nosso argumento principal aqui, vou rapidamente falar do kit novamente, rapidamente, né? Então, o kit, ele tem cinco jogos diferentes e inclui também um libreto que é destinado ao professor, libreto do professor. Então, tem um jogo de localização geográfica, tem eh, um jogo de memória, tem um jogo de sete famílias, tem um quebrar-cabeça e tem um joguinho online. Agora, o kit ele é destinado para alunos do ensino fundamental e do ensino médio e tem o seu objetivo de sensibilizar os alunos com a palmeira babassu, que é uma palmeira que a gente encontra no Brasil, em várias partes do Brasil. E, então, agora a formação ela conta com 11 vídeos. Os vídeos ali duram entre um pouco menos de um minuto para o mais curto e mais uns 6 minutos para o mais longo. E a duração total da formação é de 45 minutos, aproximadamente. Daí vemos os vídeos, então. Começando, tem um vídeo de apresentação, que é o vídeo atual. E daí vem a primeira parte, a parte A, que chama Ciência Através do Jogo. Tem um vídeo, um primeiro vídeo, que fala de jogos e aprendizagem escolar. Que fala da importância de jogos na aprendizagem formal. O segundo vídeo, ele apresenta o um projeto de pesquisa sobre a Palmeira Babaçu que é um projeto de onde nasceu o um kit pedagógico e explica um pouco porque o kit não era um produto inicialmente planejado no projeto de pesquisa e então foi uma resposta para uma demanda da comunidade onde o projeto se desenvolveu e hoje foi um pouco mais ampliado. Daí vem a segunda parte, a parte B sobre a palmeira, babassu o primeiro vídeo fala das quebradeiras de cocos, que são essas atrizes eh, que atuam na cadeia de valor do Babassu. O segundo vídeo fala do Babassu na Amazônia. Então, fala das características biológicas, ecológicas e sociais do Babassu. Daí é que vem dois eh, vídeos de instruções de jogo. Então um vídeo que explica como jogar o jogo das sete famílias e o outro que explica como jogar o joguinho online Utilidades do Babassu. Esses dois jogos sendo relacionados com as duas palestras anteriores. Daí a parte C, sobre sensoriamento remoto. Primeiro temos um vídeo de informação geral sobre o sensoriamento remoto, que é essa técnica de observação da Terra a partir do espaço. E daí, de igual maneira que na parte anterior, são dois vídeos sobre as instruções de jogo. Então, temos o um vídeo 9, que é um vídeo que explica como jogar o quebra-cabeça da imagem de satélite e o vídeo 10 que explica como jogar o jogo de localização geográfica e o jogo de memória. Para terminar temos um vídeo de conclusão que também explica como você pode nos ajudar para melhorar o jogo e assim. Então daí a gente quer saber onde encontrar os vídeos, beleza? Vocês vão poder encontrar nesses dois sites aqui, o site do IRD, o endereço que aparece, e também no canal do YouTube do IRD, onde todos os vídeos vão estar numa playlist. Agora a gente sabe também que pode surgir dúvidas durante a formação ou inclusive depois. É por isso que temos esse correio eletrônico que aparece na tela, onde vocês podem nos contatar também. Se tem críticas, comentários sobre o kit, por favor, fiquem à vontade. Do meu lado foi isso. Espero que tenha gostado do vídeo e boa formação para todos e todas.